Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho, vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra e logo nasceram porque a terra era pouco profunda, mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto. Umas, cem. Outras, sessenta. Outras, trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação E como acabámos de ouvir, temos hoje mais uma passagem do Evangelho bastante conhecida, esta história, esta parábola do semeador que Jesus conta aos seus discípulos. E a primeira coisa que transparece logo é a liberdade profunda deste semeador. Ele não está preocupado com a semente que se pode perder. Se repararmos, ele semeia, saiu a semear, é o que nos diz o Evangelho. E semeia sempre em qualquer terreno. Não está a ver se o terreno vai dar, se não vai dar, se, se vai ter rentabilidade, se não vai ter rentabilidade. É, semeia sempre, semeia com liberalidade, semeia com, com generosidade. É assim que Deus entra na nossa vida e que nos distribui as suas graças, os seus bens, que te dá os dons com que te preencheu e que vem ao teu encontro, ao meu encontro, ao nosso encontro, para nos fazer frutificar esses dons. Mas o primeiro, e gostava de reforçar isto, o primeiro, a primeiro traço deste, deste texto é que o semeador semeia sempre. Não faz depender a sua iniciativa da nossa resposta. Não há nada que tu possas fazer, que eu possa fazer, que o faça desistir ou que o faça arrepender-se de ter de, de semear. Mas a segunda coisa que também é desafiante neste texto para ti, para mim, para todos, é que o fruto, esse já depende do tipo de terreno. E o terreno somos nós, a nossa vida, a nossa existência, a nossa, esta realidade mais profunda onde nos encontramos com Deus e diante dele decidimos a nossa vida e, e projetamos a nossa vida e, e nos, nos colocamos diante da vida, diante dos outros, diante das relações, diante do mundo. E aí, como ouvimos uh, no texto do Evangelho de hoje, já não é a mesma coisa se o terreno é pedregoso, se o terreno tem espinhos, se o terreno é à beira do caminho ou se o terreno é um terreno bom. Como é que tu cuidas do teu, do teu terreno? Do terreno do teu coração, do terreno da tua existência, do terreno da tua consciência, do terreno da tua vontade, para que a tua vida possa, acolhendo a palavra de Deus, os dons de Deus que o Semeador deposita nela, possa frutificar segundo esses dons. E depois há aqui uma outra coisa, um terceiro elemento que gostava também de partilhar. Se reparaste, hum, naqueles terrenos há coisas que são uh, estruturais. A beira do caminho, uh, pois é um caminho de passagem, uh, nunca dará muito fruto. Uh, o terreno pedregoso, pois não tem muita profundidade, pois são pedras. E há outras coisas que são circunstanciais. Os espinhos, Podem ser cortados, podem ser eliminados, podem ser transformados, o terreno pode ser transformado. Também na nossa vida é assim. Há situações estruturais que nos dificultam uma resposta como gostaríamos de dar a Deus, porque temos debilidades, porque temos fraquezas próprias que não somos capazes de eliminar, mas há outras que dependem da, nosso, da nossa adesão, da nossa empenho, da nossa liberdade, da nossa decisão para sermos dóceis à graça de Deus e com a força de Deus, podermos ir transformando o nosso terreno para que uh, dê fruto à ação de Deus em nós. E é muito importante aprendermos a ter a sabedoria para poder distinguir o que é que é nós é estrutural e temos que aprender a viver, a conviver com isso, ainda que oferecendo isso a Deus, para que Deus faça disso o que quiser. E o que é que é nós é circunstancial? O que é que em ti é circunstancial? Podes mudar, podes transformar, podes eliminar, podes abraçar, podes dar mais prioridade, podes relativizar... E ter a sabedoria para aprender a distinguir isto, para poder responder à palavra que é nós é semeada. Há uma pequena oração que podes aproveitar para esta semana e que nos ajuda muito a aprender a viver assim na docilidade à ação de Deus. Senhor, dai-me a fortaleza para mudar o que pode ser mudado, a paciência e a prudência para aceitar o que não pode ser mudado e a sabedoria para saber distinguir uma da outra. Procura rezar isto diariamente e depois traduzir ao longo do dia uh, formas de, de, de, desta oração uh, ser realidade na, de, na tua vida.